Mm-hmm. <laughs> Eu tô aqui agora, os mundinhos. Tá subindo ali, ó. Vocês estão é. aqui. Galera, se liga, tá subindo mal. Olha como é alto. Você. Galera, é. se liga, tô subindo aqui agora. Neta mulher chorona. Ué, eu tirei. Passa o posto de nada. Preciso de 99? Galera, se liga. Lá Lá atrás eu tenho a uma o pior é que não Ó, essa era a visão que eu, Essa é a visão que eu tô tendo Só que eu mais qualidade daqui, certo? Eu vou dar um zoom pra vocês verem aí com é, mais qualidade de Budinho da cena pra galera você é muito lindo né? Vale muito a pena passei, eu esse passeio? Vale Muito a pena, muito a pena. E é aí a gente já tá aqui em cima, já subiu o bondinho, ó, tá descendo agora. E aí é lá embaixo, é a cascata que a gente viu. E é isso, agora a gente vai descer Esperar o outro bondinho subir Mano, essa cascata é muito show Muito top mesmo O negócio é porque a câmera não mostra eu tô só com o meu celular A câmera não mostra de verdade a, a, a, Com qualidade o que eu tô vendo bicho É muito top Deixa eu mostrar pra vocês mais ou menos, peraí É muito cenário de filme, muito tipo aquele filme de, de vampiro que, que as perseguições é na floresta e tal. Olha isso, mano. Tem um caminho pra colar, ó. ó. Se liga, um caminho lá no final é surreal, muito top, muito top mesmo. Pontinho e se mandou todo mundo dentro da selva aqui. Eu tô acompanhando todo mundo. É muito frio, muito frio mesmo, muito frio. Mano, seguinte. E a trilha termina aqui, ó. que é o final da trilha. E agora a gente vai. Tem um espaço aqui, ó. galera meio comprar alguma coisa. Uh, oh, senhora. Que cheiro que é essa, vocês né? não vão conseguir ver isso na resolução que eu estou vendo. Mano, só tem uma coisa pra dizer. Isso aqui é muito top. Né? Se liga aí, subindo as imagens do drone aqui. Se liga lá, galera. Se liga lá. Ó. É muito louco, meu né? Muito top. Né? Esses vlogs só acabam mais tarde. E se liga no códigozinho que tá aparecendo aqui, hein? Se liga no código, se liga no código. É isso. Tudo. Faz, faz,